Esse vídeo é único, abordará várias esferas do conhecimento de uma forma que você não vai encontrar em outros vídeos e de uma forma que você nunca imaginaria que haveria uma conexão entre elas. Teoria musical, radiotransmissão e radiorrecepção, legislação, física e eletrônica, anatomia humana e condições neurológicas, história e biografia, linguagem de programação e matemática. Não se preocupe com o último item, as fórmulas não serão complicadas. Os temas mencionados no vídeo especificamente serão os seguintes. Divisão do espectro eletromagnético em faixas e frequências Legislação e regulações de rádio da Anatel, mais especificamente a faixa do cidadão Similaridades e diferenças entre o espectro eletromagnético e o espectro sonoro Funcionamento de um microfone Mais interferências de aparelhos eletrônicos, Tempest, conforme visto no último vídeo Dessa vez envolvendo telefones celulares Notação musical, mais especificamente escala iônica, conhecida pelo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, lá, Si. Vida e história de Beethoven. Sinestesia e análise dos órgãos sensoriais humanos. Conversão de notas musicais em frequências. E o principal, conversão de frequências de rádio em notas musicais. Isso mesmo que você ouviu, conversão de frequências de rádio em notas musicais. Muitos temas aparentemente desconexos juntos, não é mesmo? Prometo que não será complicado, ou pelo menos tentarei não fazê-lo. Vamos ao vídeo. Se você que assiste esse vídeo é um radioamador, telegrafista, trabalha com radiodifusão comercial, trabalha em uma empresa que utiliza HTs para comunicação interna ou apenas um mero pesquisador do assunto, sabe que o espectro eletromagnético é dividido em várias faixas de frequências. No rádio, 80 metros, 60 metros, 40 metros, 11 metros, 2 metros, entre outros. Por exemplo, na faixa dos 11 metros está a chamada faixa do cidadão, ou faixa PX, que corresponde a uma faixa de frequências entre 26,96 MHz e 27,86 MHz e que em muitos países é livre de regulações, podendo ser operada por qualquer pessoa. No Brasil, é permitido o uso através de um licenciamento prévio, menos burocrático que no radiomadorismo, através do sistema mosaico da Anatel. Recomendo, inclusive, a aqueles que ainda não conhecem, saberem mais sobre a faixa do cidadão e como operá-la, pois muito em breve ela será necessária. As alocações do espectro eletromagnético no Brasil são regidas pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e podem ser consultadas no documento chamado Atribuição de Faixas de Frequências no Brasil. Note que nas faixas de rádio, existe tanto a descrição de alocações de espectro por comprimento de onda, medida, em metros e suas divisões, como por exemplo centímetros, no caso da faixa dos 80 centímetros dentro da banda UHF, e milímetros, no caso das ondas milimétricas usadas na FR2 do 5G dentro da banda EHF, mas também a descrição de alocações de espectro por frequência, medida em hertz e suas divisões, por exemplo, kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz e petahertz. Essa unidade de medida hertz também nos remete a frequências sonoras, afinal, qual a diferença entre o som, o rádio e a luz? É simples. O espectro eletromagnético, correspondente à luz e ao rádio, ocorre através do movimento de fótons e elétrons, que formam campos eletromagnéticos que independem de um meio para se propagar. Já o som ocorre através do movimento de moléculas inteiras e se propagam pelo ar ou através de outros materiais. e será que são tão diferentes assim? Existem pontos em comum entre eles? Para entendermos isso, exemplificarei com o funcionamento de um microfone de letreto, aquele que está presente em seu celular, em seu computador, em seu telefone diafragma se movimenta de acordo com a pressão do ar em torno dele, isto é, o um meio sonoro. Esse diafragma está colado um ímã de ferrite, que se movimenta ao centro de uma bobina de cobre. Nesse movimento do ímã, a bobina está imersa em diferentes pontos de fluxo magnético do ímã, gerando assim uma diferença de voltagens nas extremidades da bobina e, portanto, uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica é então conduzida a um cabo, geralmente com adaptador P2, que então alimentará um circuito amplificador e ou um circuito de conversão analógico-digital para que a diferença entre as voltagens seja discretizada. Em binário. O microfone, portanto, cria uma representação elétrica do espectro sonoro. Entretanto, a bobina de cobre também pode funcionar como um circuito ressonante, reagindo a campos eletromagnéticos. Um exemplo disso é o ruído que as caixas de som do computador emitiam quando na presença de um telefone celular. Ou seja, o um microfone capta sons mas também o microfone é capaz de captar parte do espectro eletromagnético através de sua bobina. Um alto-falante emite sons, mas também é capaz de emitir de forma audível parte do espectro eletromagnético que interfere em seu circuito amplificador. Há projetos que aproveitam esse fenômeno, utilizando placa de som do computador para ouvir transmissões de radares nas bandas ELF, SLF, ULF e VLF. Todos estes entram da taxa de amostragem que as placas de som modernas geralmente abrangem de 44.1 kHz ou 48 kHz. Um exemplo pode ser visto no vídeo a seguir. You can see on the graph here as well. I printed out this list of VLF stations from a website I'll link in the description. And here you can see right on the list, 24 kHz printed here as 24000 Hz. O uso de hertz também ocorre em outra área, na música. Um diazapão de 440 hertz é utilizado para afinar cordas de um violão, flautas e demais instrumentos musicais para o lá da primeira oitava, como chamado pelo sistema Helmholtz ou A4 na notação MIDI, não confundir com aquele tamanho de folha de sulfite. MIDI, acrônimo de interface digital de instrumentos musicais, é um padrão de conexão física e lógica entre instrumentos musicais, samplers, loopers, controladores e racks de som. Há aqueles que não conhecem teoria musical, aqui vai um básico. Toda música é escrita em partituras. Eis uma imagem, por exemplo, da nona sinfonia de Ludwig van Beethoven, de uma parte mais conhecida como Ode à Alegria. Os correspondem às escalas musicais e, no caso da escala jônica, corresponde ao famoso Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, sendo o último Dó uma oitava maior que o primeiro. Oitavas são a distância entre uma nota musical mais grave e outra mais aguda, por exemplo. Possui esse nome, pois após sete notas, ou melhor, após sete tons, reinicia-se a escala musical em uma tonalidade mais aguda, isto é, na oitava nota, ou no oitavo tom. Os instrumentos musicais costumam trabalhar com várias oitavas, como é possível ver nas imagens. Aqui eu faço um adendo que não estava previsto originalmente nesse vídeo. Enquanto eu buscava as imagens para o mesmo, mas precisamente para as oitavas dos instrumentos, encontrei um instrumento que se encaixa muito bem no que foi dito sobre os microfones, acerca de sua natureza de captação sonora e eletromagnética. Os instrumentos musicais possuem diferentes tipos de acordo com seu modo de atuação, instrumentos de corda, o pianão é um deles, bem como guitarras, violinos, violoncelos e arpas. Os instrumentos de sopro, tais como flautas doces e transversais, gaitas, gaitas de fole e saxofones. E instrumentos de percussão, ou idiofônicos, tais como triângulos, pratos, baterias e xilofones. Todos esses são instrumentos manuais, isso é, funcionam com a atuação humana, seja através dos dedos e pés, braços, no caso da gaita de fole, ou do pulmão, no caso dos instrumentos de sopro. Existem também os instrumentos mecânicos, que funcionam através da liberação de energia potencial de molas, como aquelas caixinhas musicais. Eu não encontrei nenhum nesse sentido que possa ser tocado enquanto a energia da mola é liberada, pois a caixinha de música possui uma música pré-definida seu Cilindro. Se alguém souber de algum instrumento musical que tenha um funcionamento parecido com a caixinha de música, mas permitindo ser tocado em tempo real, por assim dizer, por favor, deixe nos comentários. Um terceiro tipo de funcionamento de instrumento musical são os instrumentos eletrônicos, e temos uma variedade deles, que geralmente busca imitar os seus análogos analógicos. Por exemplo, teclados digitais, guitarras digitais, flauta eletrônica, baterias digitais, bem como instrumentos que não se encaixam em nada clássico, por assim dizer, como samplers, que foram mencionados brevemente quando falávamos sobre o padrão MIDI. Enquanto alguns tentam imitar, mas acabam, pelo seu estilo, se afastando de seus análogos, como esse estilofone, algo que tenta imitar um xilofone. Porém, existe um instrumento elétrico que não se encaixa em nenhum tipo de classificação Previamente dita. Bom, dado seu funcionamento, logicamente se encaixa um instrumento eletrônico, porém, é totalmente diferente dos que foram mencionados. Esse instrumento é o Teremin, inventado na década de 20 por um engenheiro russo chamado Lev Termen. É um dos primeiros instrumentos musicais eletrônicos da história. Seu funcionamento? Sem cordas, sem teclas, sem vocal para soprar. Apenas duas antenas em uma caixa, parecido com aquelas antenas de aparelhos de rádio, e na realidade, são realmente antenas. Uma das antenas, posicionadas na vertical, permite ao teremista, nome dado aquele profissional que é capaz de tocar um teremim, controlar a frequência, isto é, a sua nota e sua oitava. A segunda antena, posicionada na horizontal e geralmente estilizada como uma antena loop, controla o volume. Mas você pode se perguntar, como duas antenas controlam a frequência e amplitude? Será que deve ter algum transmissor? Como isso se encaixa como um instrumento musical? Bom, veja por você mesmo. O funcionamento é aparentemente simples. Quando a mão se aproxima da antena horizontal, o som diminui, fica mais baixo. Quando se afasta, o som aumenta, fica mais alto. Já quando a mão se aproxima da antena vertical, o som fica mais agudo. Quando se afasta, o som fica mais grave. Isso ocorre pois o corpo humano possui uma capacitância natural, isto é, somos uma bateria ambulante, por assim dizer. O corpo de um teremista se acopla aos circuitos ressonantes, dois osciladores Colpitts, para alterar a frequência e amplitude, pois o corpo está aterrado, isto é, o corpo fecha o circuito com a terra, em um referencial de 0 volts poderia ser dito aqui acerca de seu funcionamento, como isso se relaciona com o que está sendo abordado nesse vídeo, mas apenas me resumo apontar que esse equipamento conecta o mundo das frequências sonoras e o mundo das ondas eletromagnéticas, mais especificamente de baixa frequência, em uma única caixa. Feito esse adendo, segue o vídeo e seu roteiro original.